Gente, não tem como, cara. Chegar no Brasil e não encher o rabo de comida, não, não sou eu. Não sou eu. Ai, meu Deus. Oh, cerveja no calor. Eita senhora, coisa boa! Olha, Brasil! Isso é Brasil, né? Perde na copa, mas não perde na comida, rapaz. Não é, não? Oh, yeah. Gente, cuidado com o espelho atrás. Care, mirror, behind. <risos> o que acontece quando vemos pro Brasil? Eu quero tomar fantaúva, eu também quero tomar tubaina. O que a gente faz? A gente toma as duas, foda-se. Coxinha, bolinho de bacalhau. Ah. Como falar que chegou no Brasil sem falar que chegou no Brasil? Olha o pratinho da princesa. Vai, princesinha da Disney, eu quero ver se encaixa tudo dentro da sua barriga agora. Amor, eu acho que você exagerou, cara. Eu acho que você deu uma exagerada aí, velho. Eu acho que eu também.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 Eu tô filmando, aparece um Porsche, aqui aparece um Corsa. Vim na praia, vamos comer um fruto do mar, camarão 100 reais, porquinho 100 reais, caçam 100 reais. Jesus amado, o que tá acontecendo com esse país, mano? Aí você vira aqui, ó, uma cerveja, R$6,00, uma caipirinha, 20 R$20,00, meu, R$25,00, 30. Jesus amado, pessoal, tá acontecendo essa praia aqui, velho, voar, né? Mano, eu nem gravei muito vídeo hoje pra vocês. Porque eu fui pra praia. Gravei ali rapidinho. Desprezo um absurdo. Depois eu simplesmente voltei pra casa e capotamos. beleza Sandra. Agora estou aqui, ó, com a sogra. Olha o tamanho da sogra. A sogra é tão tão quanto a tua namorada. Nós estamos no shopping porque tá chovendo na praia grande. Tá um calor. E eu vou te falar, não vou reclamar desse calor. Tá maravilhoso, tá ótimo. E aí, o que eu quero fazer aqui no shopping? Eu quero comprar uma camisa da França, porque eu jamais vou viajar pra Argentina, entendeu? Não torço pra Argentina, nem que me paguem. Então, vou comprar uma camisa da França pra ser a final da Copa do Mundo amanhã. E jantar aqui no shopping, levar as escola para pra dar uma... dar uma passeada. 4 a 12 anos e você quer ir? Vamos pegar uma criança emprestada. Olha que legal, tá rolando um negócio de Star Wars aqui. Olha lá, amor, lá dentro. Bom, como vocês podem ver, eu já consegui comprar uma camisa aqui da França Porque eu não vou torcer para a Argentina, me recuso a torcer para a Argentina Então, espero que ao final deste vídeo A França já tenha sido campeã da Copa do Mundo e não a Argentina Como assistir a vitória da França No melhor estilo no Brasil Vambora A tá gostoso, hein, amor? Olha! Que que é isso? Tá babando toda aí, amor? Que? Vambora! Gente, desde que eu mudei para Quebec, eu tô sempre francês. Assim. Então eu tô torcendo pra França mesmo, entendeu? Eu nunca torci pra Argentina, então é hoje que eu tô torcendo, tá vendo? Então eu espero que a França ganhe. Se a França não ganhar, provavelmente o Vini vai botar algum negócio que me zoando nesse vídeo. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. <laughs> ódio. Pós-vitória da Argentina. Tamo como? Programa de domingo. Minha mãe. Gente, esse garoto é masoquista. É uma da hora, velho. Os homens ficam aí. Ui pode pilar, mas Aí, mais fica de pilar. Ah, a mulher faz isso toda semana, vira homem rapaz. Hein? Ah Amor, apresenta pra gente aí a feirinha da Praia Grande. O que, que tem pra nós comer aqui? Tem purá e yakisoba. Olha lá, tem e na feirinha da Praia Grande. embora Amor, pra lá não tem mais nada. Eu vou ver só aqui mesmo, viu? Olha aqui, acabou. Eu vou comer, eu vou comer na fogaça lá atrás. Sogra, o que, que você quer comer? <risos> Nem sabe, né? Vamos, sogrinha. O que, que você quer comer? Fala pra mim aqui, ó. Fala pra nós. Dogão? Cadê o dogão? Hum, você quer um dogão? Um dog brasileiro. Ah, é um dogão. Onde é que é um dogão? Ah, vamos pegar um de cada. A gente pega uma pizza, uma fogaça, um yakisoba. Pega um de cada, amor. Vamos. Morre.